Gente, vocês não vão acreditar com merda super empolgada. E se você não conhece, eu sou a Helena, conhecida como Dama do Gesso. Tô aqui no canal. Uh, da Dama do Gesso. E vocês não vão acreditar. Tô montando o estúdio aqui no escritório, né? Vou dar até um break no especial dos Estados Unidos só pra subir esse vídeo especial pra vocês. E aí, eu ganhei várias ferramentas do pessoal da Plaster. Olha só que legal. Algumas eu vou usar no estúdio, vou roubar pra mim, ele já autorizado E outras eu vou sortear pra vocês. Pois é, vai ser mega legal. Pra participar do sorteio, você vai ter que ir lá no meu Instagram, se inscrever no meu Instagram e seguir as regrinhas todas do sorteio, tá? Vocês vão ver lá um post da Plaster Ferramentas, eu e as ferramentas, e vocês vão poder participar do sorteio. Aí vocês podem aproveitar e falar assim, ah, Helena, deixa essa ferramenta. Mesmo. E a gente faz um ratatá O mais legal, vocês vão ver também o um calendário Que eu não vou botar pra rosa, a rosa quer tudo A gente tem um alicate de arrebite Agora lembrando, você vai usar isso pra acabamento Você não pode arrebitar o steel frame, viu? Arrebite não é estrutural Vamos consertar isso A gente tem esse serratinho. Esse acho que eu vou roubar pra mim, que tá? graça tá? A gente tem um marcador pra linha Que você usa pra fazer a marcação das suas paredes Pois é, fazer todas as marcações da sua parede Na obra, no radier Fenomenal, é muito importante ter isso Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito legal, isso aqui é pra você parafusar em 90 graus. Sabe aquele lugar que você não consegue acessar com a parafusadeira pra poder uh, prender a estrutura? Você bota isso aqui, e aí você bota o bit do outro lado. Aí você aperta a parafusadeira, e o bit roda assim, ó, puf, no sentido ao contrário. Mas ele roda rodar a uh, uh, paralela parafusadeira, roda no outro sentido. Isso aqui, ó, quebra é um galho, ajuda muito na hora de montar as estruturas de chifre. Tem o um estilete estilete eu já tem? Esse aqui a gente pode dar pra vocês. Esse aqui eu não vou dar não. Esse estilete aqui, gente, é aqueles que dobra e bota no bolso. Esse aqui tá muito só se vocês pedirem muito. A gente tá com uma espátula. Nossa, essa espátula é tão bonita vocês não acharam não. Adoro com cabo de madeira então eu acho ótimo. Super resistente. Um jogo de serra. Serra copa muito importante. Passagem das tubulações estruturas, fura pra caixinha. Esse aqui eu posso passar pra vocês. Não tem problema não. Ah! Essa plana. Isso aqui é bom pra vocês passarem, né? o carrilha. Isso aqui é mais chique. É um carrilho chique. Pra você aplanar as, as placas de drywall. Ajuda bastante na hora do acabamento. É bom que ela é mais portátil, né? Uma trena bonitona. Muito boa essa trena, viu? cinco metros aqui, ó. Isso aqui é parruda. Não vai quebrar fácil não. Uma espalhazinha menor, que vocês acham que a gente tem. Um alicate ele aqui tá bom, viu? Isso é que eu vou pensar no caso. Broca. Gente, broca 6. Vocês usam toda hora. Isso precisa ter. Um joguinho de beach. Joguinho de beach é bom pra caramba aí, ó. O beach é daqueles que não quebra ponta, viu? Tem uns beach que é ruim demais, mas esse aqui é bom. Eu gosto desse beach. Tem também uma espátulazinha aqui, ó. De plástico. Ajuda também no acabamento. Muito bom pra vocês. Ah, esse aqui eu achei muito legal. Um jogo de lâminas. Que aí, ó, a gente consegue engatar... A ferramenta para fazer diferentes tipos de acabamento. Achei ótimo, viu? Esse jogo de lâmina aqui é muito legal. Tem várias lâminas aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro lâminas diferentes. Muito bom. Serrote, muito útil também. isso aqui vou pensar também, viu? Vou pensar, vou pensar em vocês. Só que quase ninguém usa, viu? Aí depois a parede ficar torta, ninguém fica usando. Então você tem que botar o um nível. Quase ninguém bota o um nível pra ver, sabe, como é que tá régua, como é que tá pronto, tudo bonitinho. Isso aqui vocês estão precisando. O que mais a gente tem? Tá ah, isso é muito legal. Isso é espátula de cão. Aqui, ó acabamento no campo. Isso aqui quebra um galho que se você não usa isso aqui muito legal de você comprar, cara. o um negócio é assim, ó coisa de plástico, super prático e fácil e barato, tá? E um alicate de pulsão pra obras de drywall. Você não vai usar isso no estilo pra tá? É só no drywall. Mas o um alicate de pulsão é muito prático. Se você não usa isso não sabe pra que, que serve, ó, vou até te dar uma dica vai fazer o um curso de drywall que a gente dá aqui na Dama do Gesso, que você vai entender, tá? Pra que, que serve isso porque o que eu já vi de montador, não usar o alicate de pulsão. e aí é toda toda toda estrutura e depois não gente sabe que é a parede 30 não tá no divino Então são todas essas ferramentas que eu vou tá Vamos fazer um ratatá E pra participar do sorteio Poder ganhar as ferramentas da Plaster Você vai ter que ir lá no meu Instagram Dar uma olhada no post E seguir todas as regrinhas bonitinhas Que a gente vai estar sorteando já já todas elas Fechou? Grandes beijos Tchau, tchau E não deixa de ficar aqui no canal e Obrigada pessoal da Plaster